Estou aqui de volta e dessa vez eu vou mostrar então para você como fazer um retoque de imagem como deixar a pele daquela forma mais aveludada, como você está acostumando a ver nos cartazes e obviamente de uma forma não destrutiva, onde você sempre pode voltar atrás e fazer alterações o quantas vezes você precisar. Então eu vou aqui usar o Lightroom só para poder mostrar as etapas. Então eu estou usando essa imagem original, é uma imagem que eu peguei na internet, então é uma imagem que não tem muita qualidade. E também, por outro lado também é uma imagem randômica então, E é o que você costuma receber né? Você não tem uma imagem preparada para isso Você recebe uma imagem qualquer E você tem que se virar para conseguir o resultado Então a primeira coisa que eu fiz foi dar uma retocada na imagem Se você der uma olhada aqui A única coisa que eu fiz a princípio foi corrigir o olho Você pode fazer milhões de outras coisas Mas só como um exemplo aqui Eu fiz a correção do olho Depois eu dei uma suavizada na pele Talvez nesse nível de zoom você não vê muita coisa Mas eu vou voltar aqui então para o início Só para você poder ver com mais detalhe então eu tenho aqui o rosto dela, você pode ver que ela tem algumas manchas na pele, né? ela tem esse olho aqui um pouco mais caído que o outro. Então o que eu fiz foi isso, primeiro dei uma retocada, e eliminei aquelas manchas maiores, e depois eu dei aquela suavizada na pele, e por último eu fiz a correção de cor. Então se você olhar no início que era isso, e no final, você vê que eu tenho uma imagem bem, bem diferente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então, é pegar essa minha imagem original que está aqui. E vou copiar ela só para a gente poder começar do zero. Então estou com ela começando do zero. Então vou botar aqui original. Só para deixar organizadinho. Né? Eu não preciso mais dessas ler comps. Então vou jogar isso fora. Então como eu falei. A primeira coisa que eu faço aqui. Então é remover ah, as manchas de pele. Ou poderia fazer o olho. Então se você quiser ver como é que faz o olho. Eu simplesmente posso pegar aqui. Duplicar essa minha camada. Como eu falei. Né, eu sempre mantendo a, o mais original possível. Então o que eu vou fazer aqui agora. Simplesmente é pegar um olho desse. Então eu posso pegar uma seleção livre. Posso pegar uma seleção retangular. Seja qual for. E eu vou marcar aqui a minha seleção. Então marquei a seleção. Mais ou menos na área que eu preciso. Eu vou esconder essa. Então o que eu tenho agora é só isso aqui. O que eu preciso fazer agora é. Imagem. Aí eu vim aqui no edit. Transforme. E dou uma flipada nela, então eu tenho já o olho do outro lado. Aí como eu faço para encaixar, eu reduzo aqui a opacidade de 50%. E encaixo perfeitamente um olho no outro. Então eu vou usar a retina dela como parâmetro. eu consigo botar ali bem próximo de como era originalmente. Obviamente nunca vai ficar perfeito, né? Porque eu tenho diferença entre os olhos. Mas é o que eu preciso. Então voltou ao normal. E usando a máscara que eu já tenho aqui, eu vou pegar o meu brush e vou esconder, né, sempre usando ali uma opacidade bem grande. Vou esconder justamente essa, essa margem feia que eu estou vendo aqui e vou tentar mesclar ao máximo que eu puder os dois, os dois pedaços. Então pronto, assim, pode ser uma forma meio grosseira, mas está feita aqui a minha separação, então eu tenho o olho novo. Já, então acho que fica um pouco mais ah, normal Eu poderia talvez abaixar o olho, poderia rodar um pouco, poderia fazer outras modificações Mas eu não vou perder tempo fazendo isso E o grande macete agora para poder fazer, a, a, corrigir esses defeitos é justamente isso Eu crio um layer novo, onde aqui eu vou ter o retoque Então eu vou chamar isso de retoque E na hora que eu for usar a minha ferramenta, seja o clone ou seja né, o meu healing brush Eu tenho que usar essa opção aqui em cima, né, current and below o que ele faz é o seguinte, eu mesmo estando num layer vazio, eu posso chegar aqui dentro, dar um zoom nos pedaços que eu quero uh, apagar, eu pego o meu sample, né, ou seja, eu pego, digo aqui a área que ele vai copiar e faço o meu retoque. E repara que ele apagou sem problema nenhum. E o que ele está tá fazendo na verdade? Ele está criando nessa camada vazia esses patches, né, esses retoques que eu quero fazer sem nunca é, Atacar nem essa, nem essa camada de baixo Ele simplesmente está vendo o que tem embaixo dela E está aplicando nessa de cima Aí uma vez eu, eu posso fazer isso para todos eles né, Para todos os pedaços que eu quero Então qualquer defeito que eu acreditar que eu tenha Na pele dela eu posso continuar fazendo Aí se eu não gostar aqui desse coisinha aqui bobo no lábio dela Eu posso ir ali e dar uma consertada E por aí vai Então eu teria que fazer isso na pele inteira dela Aí eu poderia tirar aqui esses, essas marquinhas de acne. Eu poderia tirar todos esses defeitinhos aqui embaixo. E pronto. Então digamos que eu cheguei no ponto que eu quero. né? Se quiser, obviamente eu posso ficar tirando cada um desses. E eu não vou perder tempo fazendo isso. Então uma vez feito isso, eu vou pegar todos eles juntos. Vou agrupar. Ou simplesmente pego todos eles juntos e clico com o botão direito. E mando converter. Para um objeto inteligente. Um smart object. Então uma vez feito isso. Eu tenho aqui na minha camada retoque. Já com todas as camadas prontas. E sempre que eu precisar voltar. Eu dou dois cliques. E você já sabe né. Ele abre em outro documento. E eu posso aqui então fazer. As alterações que eu precisar. Então sempre que eu quiser. Eu posso vir aqui e voltar e consertar. Então eu vou fechar isso. Não vou salvar porque eu não fiz alteração nenhuma. que me importe. Então eu tenho aqui o meu layer retoque. Que é um objeto inteligente. Então o que eu preciso fazer agora é, primeira coisa, eu vou ter uma camada duplicada, porque essa camada aqui vai ser a minha camada soft. Ou seja, a minha camada que onde eu vou aplicar o meu efeito de suavização para poder suavizar a pele dela. E eu vou precisar de mais uma camada, que vai ser a camada onde eu vou ter os meus detalhes. Então com isso eu consigo suavizar a pele e com outra eu vou trazer os detalhes de volta. Então, como isso aqui é um objeto inteligente, eu posso sem perigo nenhum, sem medo nenhum, e aqui no meu filtro, vou pegar o meu Blur e usar esse Blur é, de superfície. Poderia usar outro. Tá? Poderia usar. Antigamente se usava o Gaussian Blur. Hoje em dia o Surface Blur faz um trabalho melhor. Então a gente pode deixar por aí. Eu vou escolher aqui uma área onde eu possa ver os objetos melhores. Então eu tenho aqui, aí eu vejo o nível que ele está borrando. Se eu achar que é suficiente, eu dou OK. Se eu quiser alterar aqui, eu altero, ele vai, eu, ou seja, eu estou alterando o raio né, do, meu, do meu blur e os passes, né, quanto, quantas etapas esse meu blur vai a, a atacar essa minha imagem. Então eu vou deixar mais ou menos por aqui, ele deu ali o meu preview, eu vejo se está demais ou não. Como eu, como eu sei que eu posso mudar, eu vou dar um ok e eu posso depois voltar se eu quiser alterar isso a qualquer momento. Então ele vai aplicar o meu filtro. E uma vez aplicado o meu filtro, eu vou passar então para os meus detalhes. Então se eu tirar aqui o detalhe, eu reparo que isso aqui é o que eu tenho na minha imagem. Então o que eu vou fazer agora é, na camada de detalhe, eu vou aplicar então um outro efeito nele. Então eu vou no meu filtro de novo, vou no meu Other e vou pegar o High Pass. O High Pass nada mais ele faz do que trazer só os detalhes. Então repara que ele fez isso aqui. Eu também vou escolher a quantidade de detalhe que eu quero trazer. No preview aqui também eu posso ver como vai ficar. Vou pegar de novo ali a mesma área, mais ou menos, para ter uma noção. Então repara que eu tenho aqui o contorno bem, eu tenho essas falinhas aqui na pele, então eu também vou escolher o quanto de detalhe eu quero trazer. Então repara que aqui fica um pouco estranho, mas é esse que eu quero deixar. Dei uma ok também, lembrando que sempre que eu quiser, né, tanto no Surface Blur quanto no High Pass, eu posso voltar aqui e editar a configuração. Mas olha o detalhe que eu tenho, né? no meu High Pass, né, ou seja, no, na minha camada de detalhe, ele está cheio de cor. Então o macete que eu uso aqui é, eu vou, por exemplo, eu posso ir no rio Saturation, ou posso ir aqui no meu filtro de preto e branco. No meu filtro de preto e branco, eu vou lá e pronto, ele transformou a minha imagem em toda preto e branca. E o que eu, eu não quero que apareça esses detalhes aqui, eu quero que ele use apenas os canais de cinza para poder aplicar. Mas se eu fizer isso aqui, deixar do jeito que está, o que acontece? Né? Essa camada está aplicada em todas elas. Então o que eu faço é usar um clipping mask e pronto. Essa minha camada aqui agora do, do preto e branco está sendo aplicada apenas nesse meu efeito do high pass. Uma vez feito isso, eu vou mudar o meu modo para overlay. E posso depois então reduzir o preenchimento do filtro. Daí, uma vez reduzido o preenchimento do filtro, é justamente o que eu vou dizer para ele o quanto eu quero que isso aqui exerça é, força sobre o meu soft. Então repara que eu baixei demais, eu continuo vendo a pele toda suave, e eu vou subir de novo então, até achar um termo razoável, né? ou seja, um meio termo entre a pele suave e ter os detalhes de volta. Então eu poderia dizer que é algo mais ou menos por aqui, então eu cheguei no nível de 87 E repara o seguinte agora né? O meu cabelo, o meu olho Esses cabelos continuam suaves Por quê? Porque esse meu efeito todo Está acontecendo em tudo isso Então o que eu faço agora é Eu seleciono tudo isso né? Então vou esconder aqui Para ficar mais fácil de visualizar Então o meu efeito de soft Os meus detalhes E meu preto branco Eu agrupo todos eles Então eu vou chamar isso aqui Sei lá, qualquer coisa de, de, de pele né? o, o nome que você achar melhor eu vou criar uma máscara, e nessa máscara então, eu vou pegar aqui com o meu pincel de novo, e vou esconder tudo que eu não quero, que esses efeitos todos apareçam. Então eu vou pintando aqui, ó, a sobrancelha dela de volta. Vou pintar, obviamente, os dois olhos de volta. O lábio também é muito importante, tá vendo? O lábio ficou muito suave, então eu volto aqui o, o, o lábio. Então eu tiro todo esse efeito do lábio. E repara como ele volta a ter uma textura bem mais interessante. E obviamente, eu tenho que fazer isso para tudo mais que não seja pele. Então eu poderia pegar aqui talvez um pincel bem grande e fazer isso para o cabelo, fazer isso para o fundo e por aí vai. Aí quando eu olhar aqui minha máscara, é mais ou menos isso que eu preciso. Pode ficar estranho a princípio, mas é isso que eu quero de volta. E se eu tomar cuidado, de verdade, né, o que eu teria que fazer também é proteger esse cordão. Então eu teria que diminuir o meu brush e fazer isso para o cordão, para poder trazer o detalhe original dele. Né, Tirar, tá vendo, ó, todo esse borrado que tem no cordão. Teria que fazer o mesmo para o cabelo, que está por cima da pele dela. Então, eu teria que ir pintando tudo isso. Esse pedacinho aqui também. Aí, tudo, tudo, tudo com bastante detalhe. Se eu olhar minha máscara de novo lá, é justamente isso que eu tenho ali. Então, basicamente, você trouxe de volta todo o detalhe que você tem na, na fotografia, né, na parte de cabelo, e você consu, conseguiu suavizar bem aqui a pele dela, deixando a pele dela então muito mais macia. Né? Repara aqui bem a diferença. Óbvio que eu estou vendo aqui problema ainda no cabelo dela, então eu teria que sempre continuar pintando. E você vê que a diferença é bem gritante. A gente também não costuma tirar esse detalhe da orelha, porque a orelha normalmente já tem uma pele um pouco mais suave, então a gente traz de volta a orelha, e, e basicamente é isso, todo caminho que eu não precisar dessa textura, eu tenho que voltar para poder ter os detalhes de volta, na parte que eu não quero. E a última parte que eu fiz, como você viu lá, eu peguei um filtro, que poderia ser, por exemplo, um levels, então deixa eu tirar aqui o meu zoom. Eu reparei que esse, essa minha imagem aqui não está muito clara, então, então provavelmente já está faltando um contraste. Então provavelmente aqui usando, talvez o Levels é um bom exemplo disso, né? talvez um mais fácil para quem está começando. Eu vou dizer aqui para ele o que é preto, então eu venho aqui e digo preto, eu venho dizendo aqui que é branco e digo para ele, ó, isso aqui é branco. Então ele, ele meio que equilibra a foto já para mim, já faz um pré-equilíbrio, eu só preciso depois aqui vir e fazer um ajuste mais fino do, do que eu precisar. Aí, óbvio, eu posso deixar talvez esse efeito aqui zerado, né só com essas três opções. Eu criaria um outro efeito desse e faria alteração lá dentro. Mas aí é mais ou menos isso que eu criei lá no outro. Se eu pegar aqui, então, como estava originalmente, né aqui só com a tapa de retoque. E com o meu final, você vê que eu tenho toda a diferença. E, obviamente, quanto mais eu fizer no meu retoque lá, menos mancha eu vou ter na pele dela. Mas só essa diferença aqui na textura... Acho que eu já diria para você que é uma coisa bem bem uh, diferente, bem melhor. Então, repara antes e depois. Então é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.